Salve, família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, mano, como é que você tá? Você tá bem? Tô muito bem, graças a Deus, e bem-vindos aí mais um vídeo, vamos jogar Free Fire, bicho. Mano, eu sei que você tá cansado, mas calma, mano, vai estar tá aprendendo, tá ligado? Vou jogar com meu amigo aí, Luiz, o Talibã, ele também tá começando, então provavelmente nós vai pegar uns bootzinhos, tá ligado? E é isso, mano, os bootzinhos, mas eu prometo que eu vou tentar, mano, eu vou dar meu melhor, bicho. Então, meu melhor, eu vou falar, mano, você vai falar, cara. Que você melhorou Você vai ver, mano Eu espero até o final Confere aí o vídeo, beleza? Se gostou, deixa o like Se você quer de paraquedas aqui, meu querido Mano, se inscreve no canal Clica no botãozinho vermelho aí Ativa o sininho de notificação, tá ligado? Pra ajudar nós E compartilha com geral, mano Que nós tá querendo crescer Chegar em 4 mil E só é possível com você, beleza? Mais um pedido aqui pra você, mano Que eu agradeceria muito Na descrição aqui, no final do vídeo Vai ter os canais parceiros aí agora, mano Tá disponível Canais parceiros Só você descer aqui a binha, tá ligado? Lá você vai encontrar meus amiguinhos, mano Então se você se quiser conhecer o canal deles lá, eu buguei de novo Se quiser conhecer o canal deles lá, mano, é só clicar aqui na descrição, bicho Tamo junto, pra pro vídeo Ah, tá com ligado. certeza Acho que você deve cair no sul, eu no norte e a gente vem fazendo a e se encontra no meio Ah, é uma boa, né? É, uma é boa. eu acho uhum. Mas, como a gente é humilde e não vai fazer isso, tá ligado? É melhor nós é cair junto, né? Tá, então é o seguinte, vamos cair na ruína, beleza? O que, que tu é acha? Que aí... Marca aí, porque eu, eu conheço o mapa de olho fechado, mas, tipo, marca aí pra ficar legal. Vou marcar, né? É. Pra ficar bonito, né? Uma coisa a mais no bicho. E é, baby, ó, já pulei. Bora, bora. Tô seguindo o Fernando, tô só de boa, tá ligado? Tá aparecendo aqui, ó, seguindo o Fernando. Não, depois... não, não, não, você não. Ah, você tá me seguindo? É, pô. Ah, beleza. Vai, Pensei. Sim, vai. Ah, eu esqueço, cara, que o... o jogo que não faz isso é o outro game. Aí me sorri, oh, bicho. Mano. Luiz. Ô, oh, oh, por que meu skate tava sem rodinha, mano? Tava deixando com a na eu, tô, na... eu tô sentindo que a gente vai... Hum, vai dar lá. Vai, vai dar, dar lá. bom. Eu acho que vai dar bom, tá ligado? Ainda mais porque, cara, tu matou quanto? Tu falei. aí. 40 e 10 agora há pouco, não foi? Foi 40 e 10. Não, mano. Cê é louco, 40 e 10. não noção, mano. Cê... Não, na moral, quem é Piozinho perto de mim? Ah, é. Piozinho? Quem? Peraí, Você pera tá falando o nome de alguém que talvez seja ah, conhecido? Não. É isso mesmo? Ah. É, você deve estar levando tiro, né, mano? Não, Pô, sou eu que estou atirando, eu, bicho. Se o cara me vê, o cara nem atira, mano. Caramba, com medo de sair correndo. Pô, não funciona trocar a arma do bagulho aqui, pera. Derrubei, Luiz. Já Derrubei. era, Luiz. Derrubou também? Boa, Gagotão. Matei, finalizei porque eu sou ruim. É isso aí, meu querido. Ah mas aqui não é COD, né? Nossa, mano, eu não consigo subir aqui, velho, na plataforma O Alok não tem mãos para subir na plataforma, Luiz Você acredita nisso, Luiz? A mão dele ficou desgasta de tanto fazer música Pois né? é, velho, o Alok está com oh, a mano, preguiça Caralho, o jogo tá dando de queda, uau Eu, eu ah. senti um, uma desavença nessa... Esse uau meu, né? É, sim, só porque tu uau. joga Rainbow Six, né? Não, não, ah! não rapaz, é. Quase que eu tomei um dano também, vacilei quase Não, de boa, não dá nada Tô aqui pra... Se você morrer, eu faço assim. Vai ver como o pai aqui é... Tem certeza? Beleza. Ah, não, não, não, não. não. Vamos testar, não. Deitei outro, mano. Mentira. Olha aqui, ó. Vem ver a. Luiz, dá, dá pra deixar um. Um. o vai, cara? Peraí, que tá eu tô aqui, com a Loki, a Loki não tem mãos. Ó, a Loki não tem mãos, eu oh, não tá sei para segurar. Luiz, tu tá tomando fumo? Não, eu tô matando. Nossa, cara, tu é muito bad, bicho. Caraca, não, eu sou. Eu Você é meu herói, cara. Ah, tá ligado, né? Não tem nada que presta, hein, mano. Sério? O colete dela, pra mim não tinha, tira. bicho. Você acredita? Eu, juntei, eu não peguei nada. Meu personagem falou assim na. na, na brigada, não é porque você tá sem mochila? Você tá sem mochila, não? Não, pô. Tô com mochila, mano. Tô na sua mochila. Tô na sua lembra mochila. que o. Ô, lembra? Tem um que. Eu... Tem um capacete nível 1 aqui, cara. Ó, lembra de dar umas apertadas de F1 pra reiniciar a mira? Não, não, já tenho dois, cara. Ó, se liga, mano. Vou fazer um ovo aqui, velho. fazer um ovo, hein? É, por favor, o meu eu quero com gema mole. <risos> <risos> Eita, fogo. Luiz, tira... Ah, moleque, ah, moleque Aí tu... Tô... Ó, oh, peguei, ó oh. Luiz, socorro, Luiz Tem um cara aqui, viado Luiz, tem um cara lá em cima, Luiz Relaxa, Luiz É boot, Luiz Derrubei, Luiz Luiz, você tá ligado pô. que você tá atirando com arma de próximo, né? Não, pô. Tô com a sniper, tô com a mira que a COG, tá ligado? Aquela mira COG lá. Fernando do céu, a escola descobriu que nós fugiu, mano. Tá tocando a sirene, velho? Não, o problema é eu tentando recarregar a... o facão, né, velho? <risos> tô tentando recarregar o facão, bicho. Para de fingir que você é ruim, você cara... Tá ruim O cara tá oh, outro nível Luiz, tem aqui, ó Não, você tá falando isso E eu posso... Tá ligado o scroll do mal? Ah. trocar de arma Eu tava rodando aqui Igual um idiota, velho Pra sair da panela É outro... Giro. É o... Outro giro Luiz, eu tô aqui Tô a milhão Tô mil grau com os oh, boot cara, Tô mil grau com os boot, Luiz tem vários Luiz, hein, mano Tem vários Luiz, hein, mano tem Luiz, hein. Oh, Nossa louco, matou um Luiz. Tem mais, Luiz Só vem Tô indo atrás do... Tô indo atrás dos Luiz aqui Mas os Luiz tá se escondendo Porque tá vendo outro Luiz Vamos lá, vamos lá, Luiz Vamos matar Vai que é oh, nossa, oh, oh, tira esse da casa. Como seu personagem corre mais rápido? Né? Na panela. Caraca, que mentira, bicho! Porra, já dona, já dona! Tá ligado? Vou pegar na panela. Deixa eu pegar na panela. Vai, vai. Vou mitar agora. Tá passando mal? O que você vai vomitar, preencher. cara? Vai lá, Luiz. Vai lá que eu vou ver o de baixo. Vai, lá, vai lá. Eu não sei. Ela subiu ou desceu? Subiu. Subiu, subiu para cima, para baixo. Subiu para baixo. Subiu. Aperta o F1 em volta. Ai, ai! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Tem dois aqui, velho. Tá de mano. A gente tá naquela parada lá que cai as bombas, não tá, não? Tá, Luiz, a gente tá nas... fora das safe é. zones, mano. Ah, mas dá nada, mano. Aqui nós é. Nós é pro né? bomba aí não machuca. Uau, eu... meu Deus, mano. Aqui, ó. Se tu vê depois, tu vai sentir vergonha de mim nesse vídeo, cara. Você morreu? Não. Ah, bom. Se você tivesse morrido, eu tinha ficado muito chateado. Né? Ah, é assim. Ô oh, louco, mano, tá caindo tá tô caindo um voador Ah, ricos, Scar, não, peguei Scar, bicho. Scar, caraca. A Scar é aquela arma de Ouro, né? Luiz, nós tá no fluxo dos bots, mano. O fogo é monstro, irmão. Tem um bot correndo lá embaixo. Como assim, ó? Dei 110 de dano no cara e o cara não morre, cara. Uau! Não, consegui. Essas aulas de tiro tá uma merda, bicho. Eu acho que eu tirei a mira, mano. Vou roubar aqui. Derrubei outra. Eu acho que eu coloquei. Minecraft, ó o bico eu acho que eu coloquei 100% minha, tá ligado? Ô, uh... oh, Fernando, vamos ali no beacon do Minecraft pra pegar uns efeitos ali de super puro, corridinha. Vamos lá, olha aí, ó, beacon, tá vendo? Luiz, Oi. pega o meu arco de flores. Oh! É, eu não gosto das ideias. Ah, socorro. Dei com o de... Ó, oh, eu derrubei uma ali, eu ó. Derrubou uma ali, mano. Derrubei, mas o... ela saiu... E, o boot, ele levantou do boot ou não? Não, I don't know, mano. I don't know, man. Sorry. Ah, uh, sorry. Ah, meu inglês? Não, salvo. Olha o cara aqui, Fernando. Cadê, Luiz? Eu tô ouvindo um tiro aqui embaixo, Luiz. Ah, eu deitei ele, porque ele é muito pro player. Gente que ver como ele é pro player. Eu tava tentando me matar. Hum. Ô, Feio, sabe o que eu peguei? Alguma coisa. Exatamente, cara. Como você é inteligente, cara. Ah, tá ligado, né? Nós tentamos e juntos morramos. É, mano, eu vou tentar Vamos ver daqui, ali. ó Tá vendo o bico não? Ó oh, o noia atirando ali É, deve estar nessa casa ali, Luiz Ah, é, eu morri, mano Já era, velho Você não tá querendo me agradar, não, né? Pera aí que eu vou arrumar uma parada aqui da mira Ó, ah, matei o cara, mano Sem querer Sem querer eu matei o cara, Fernando oh. resolve esse bagulho. Sem querer o cocô não sai, né, mano? Não, é sério? Ó o drop na aqui mira. na frente vou lá o Peguei Pela o recoil dessas armas no... De longa distância é muito difícil, cara Fala na grade, Joe Cola na grade? Beleza. É, tem um drop ali, ó ah não, só tem, tem uma sniper, eu de sniper não. tá ligado? Não me agrada, é meio, meio apelão. Tá vindo um cara aqui, Luiz. Fiquei chateado que você falou desse jeito. Hum? Os moleques falassem. Que ah, é isso, mano. velho? Ela bugou no, no sabão, velho. fuck bugou no sabão, mano. É Quando colocou o leite. Ela, Ela correu, pô, ficou ó, de costas pra feio, mim, feio, velho. Ô, oh, como só o Rainho lá pra ficar tudo colorido em volta. Olha, ó, vários, Vários Luiz aí atirando, mano. Vamos matar os Luiz, hein. Nossa, mano. Descedor, hein. Ah, pelo. Vem, bicho. Vem com nós. É bom pra treinar a mira, Luiz. É bom. O RUT é excelente pra treinar a mira. Deu bem lá em cima, Luiz. Tem outro aqui, Luiz. Ah, tô sem bala, vi. Vim, tô sem bala, véi. Vem oh, aqui, ó. Safe zone, cara. Falta 3 segundos para a safe Matei zone lá, e, e, tá ligado? Cuidado com a safe zone, irmão. Olha como vem a safe zone. Ah, meu Deus, a safe, Luiz. Corre, Luiz. Corre, Luiz. Oh, Tira a arma da mão, Luiz. Tira a arma da mão, Luiz. A safe peguei vai... Peguei a katana aqui, peguei a katana aqui. Pô. Virei um ninja agora. Tem um bot subindo aqui na nossa frente, velho. Sério? Sim. Putzão mesmo, raiz. Yes. E anda um lado outro. Do jeito que tu gosta, bicho. Deixa eu, deixa eu matar ele na cara. Ai, meu Deus. O bagulho tá me pegando aqui, cara. Me ajuda aqui, cara. Eu não quero morrer, não. Aí, Fê. Vai te conhecer. O bagulho branco aqui tá me matando, tá ligado? Meu Deus, Luiz. Eu vou morrer, Luiz. Não se preocupe. Irmão Luiz, nós está no paraíso, velho. É, cadê o Tá dando tiro aí, mano. Cuidado, cara. Isso daí pode Sim. ser muito perigoso. Pode se danificar no meio da trocação. Bem, Luiz, olha só, Luiz. É a guerrinha dos bootzinhos, velho. Vem, vem, vem, vem, corre. Vamos é, é, se lembro. divertir, mano. farmar assim, aqui em cima do bot. Vamos, Luiz, só vamos, Luiz. Ui, pô. O me pegou aqui, irmão. Tá freio, Lafê. Tô mano, tô abertão mesmo, velho. Eu tô chamando. Só vem, ah, Butz. Eu acho que vai acabar a partida, Luiz. A gente vai ganhar. Sério? Falta três. Ah, tá tem três, três né? vivos. Ah, mas aí é contra todos os moleques do meu nível, mano. Pô, fiquei chuteado agora, hein? Talvez no último não, tá? Fica esperto. Olha é o último aí, ó. Ó. Oh, my gosh. Caraca, velho, você tá bugadão correndo travado na porta uh, Oh my... Mano, na moral, você tá muito bugado, velho. Quantos você pegou, Luiz? Mano, eu peguei 10 você. 16, 15. Caraca, nós matou metade do mapa, velho. Eu nem sei quantos tem. Bom, eu avisei. Eu avisei que ia ter muito boot, teve. Mas eu representei, mano. Na moral, você tá ligado, né? Representei, mano. Então vai lá, comenta aí o que você achou do, do jogo. Mano, por mais foi boot, eu sei, calma. Ah, mas, mano, mandei bem, não mandei. Meu amigo também, mano. A gente se surpreendeu, velho. Eu não imaginava que ele ia jogar bem, não. Ele roubou algumas killzinhas ali, tava vendo mais que eu, tava vindo. Mais... Nas costas, mas a gente acabou ganhando Beleza, mano? Então é isso, deixa o like, comenta aí Compartilha com o amiguinho, mano, 4 mil, velho 4 mil, hein? Conto com você, mano Até a próxima